Sejam todos bem-vindos ao nosso sítio e hoje vou passar para vocês como fazer um Fugicida caseiro, sem segredos, simples. Primeiro seria bicarbonato com leite, sabão com bicarbonato de sódio. Gente, tem outra receita que é um Fugicida com canela. Vou passar para vocês também. No finalzinho do vídeo vou deixar uma dica para vocês como vocês prevenir suas plantas de fungos, né? para não pegar essas doenças aí, não é, não é fácil, sempre vai pegar, principalmente na época de chuva demais, sempre pega mesmo, vai ter o ídio, vai ter, Um conheço como ídio, cinza, é fungos, fungos ataca mesmo, não tem jeito. Beleza? Então vamos para esse vídeo aí. Gente, está certo que muita gente usa plantar, né? mexer com jardim ou uma planta como terapia mesmo, eu sei que tem muita gente que trabalha no escritório, aí, trabalha em lugar fechado, trabalha o dia inteiro calçado, que é horrível, eu já, eu já fiz isso. Você chega uma hora, chega de tarde em casa ou à noite, você tem que tirar o sapato e pôr o pé no chão. E trabalhar com terra é um, uma delícia, você chegar cansado, você tira o seu sapato e vai mexer com alguma coisa, ou com a planta, ou planta um vaso, não importa. Isso é, é bom até para o corpo, que tira tudo negativo do corpo, descarrega o corpo da gente, alivia, parece que tira o cansaço da gente só que é uma tristeza, que você chega olhar suas plantas, aí você vai ver os fungos, praga destruindo tudo, aí em vez de tirar o estresse, você vai ficar mais estressado então o vídeo é para você, aí, pra você não ficar estressado para você conseguir manter suas plantas sempre sadinhas mas se você chegou agora, tá gostando do conteúdo, tá gostando sobre as receitas aí, peço já gente, se inscreva no canal, né, dá uma ajuda aí pra gente crescer também, beleza não esqueça de apertar o sininho do para o YouTube mandar mais vídeos, né? mandar as notificações para você. E nos no, no, vídeos que eu faço, eu estou trazendo alguma coisa diferente. Todo dia eu tenho um vídeo diferente, sempre alguma coisa passando para vocês aí. Aí aprender nunca é demais, né gente? Então vamos lá gente para o vídeo. Vou falar um pouco do bicarbonato, como vocês vão fazer essa receita aí, não tem segredo. Essa receita vai tratar todas as infecções da sua planta e vai apresentar as suas plantas como nutriente, como tratamento, Pode ser usado em forma preventiva, com uma aplicação a cada 15 dias. Tudo que é planta, gente. É, eu, é melhor você tratar ela. Pelo menos uma vez por semana. Aqui no sítio a gente trabalha, eu trabalho diferente. Eu aplico duas vezes por semana. Ah, mas tá, tá, tem praga, tem, tem fungos, tem. Não tem. Mas eu aplico por quê? É preventivo. para não deixar a praga, nem a praga nem o fungo entrar. Eu tenho couve aqui, nem né? fala, ah, mas só couve não está furada, ah, seu repolho não tem furado, mas por quê? Tudo preventivo. E tudo que tem no canal são coisas que eu uso, que eu estou usando no sítio. Isso foi passado, a maioria do que eu aprendi foi passado pelo IBS. Agora está sendo. Deixa eu, eu esquecer o nome aqui. Vou pegar aqui que tem a revista. que eu estou fazendo curso, sempre tô participando de palestra. É, Senar. Então Senar sempre está dando uma força a gente. Então deu, deu umas, muita dica para nós. Então. então vamos lá, gente! vocês vão precisar. Água, oito partes. Gente, eu estou falando oito partes, mas pode, você pode fazer 200 ml. Então, um tá, litro e ou um litro. Isso depende do que você, da quantidade que você for fazer aí. Leite, duas partes. Bicarbonato de sódio, 20 gramas para cada litro de água. Não tem segredo, gente. Isso aqui é mamão com açúcar. Vocês vão misturar bem os, os ingredientes no né? líquido. Depois, acrescentar o bicarbonato. despejo o litro em um pouco. É... No, no refilador, claro, e usar, você vão ter que agitar bem e aplicar sobre as plantas. Principalmente as plantas doente, né? onde está mais atacado o ídio aí os, os fungos, que é um fungicida. Muito importante, eu sempre vou falar, sempre, sempre no final da tarde, para não, um, não queimar suas plantas. Aí. Outra receita, bicarbonato de sódio e sabão. Vocês podem usar os dois juntos. Propriedade anti isso seria o do bicarbonato regula o pH da planta para efeitos preventivos fáceis sempre, gente. Tratamento sempre adiantado, né? De 15 em 15 dias. Vamos precisar de bicarbonato de sódio, 4 colheres de sopa. Sabão neutro, 4 colheres de sopa. Água, 3 litros e meio. Óleo vegetal, 1 colher de chá. Misturar todo esse ingrediente. Colocar no pulverizador aplicar diariamente na área mais afetada. Sempre ao cair da tarde, sempre gente, não esqueça. Sempre, uma dica é sempre fazer um teste na planta, aplicar nela, no outro dia você dá uma olhada se ela reagiu ou ela buchou, o que, que aconteceu. Outra receita legal, boa em fungicida também seria a canela, protetora. Se é possível o óleo é essencial da canela, mas você pode usar o, o pó, funciona também a mesma coisa. E se vocês vão controlar a praga também, é cicatrizante de plantas. O modo de fazer gente, você vai precisar 10 dentes de alho, canela em pó 1 colher de sopa, vinagre branco 3 colheres de sopa isso pode ser qualquer outro vinagre com o liquidificador você coloca 200 ml de água, os dentes de alho bata para desfazer os dentes de alho depois coloque essa mistura em uma panela com o restante de água seria 800 ml deixa ferver assim que a mistura ferve Coloque a canela, mistura bem e pode desligar o fogo. Deixa esfriar. Gente, tem que passar por um pano para coar, senão vai entupir os bicos lá do pulverizador ou bufador, não sei. Aí vocês pegam o vinagre, né, coloca junto, junto com o líquido. Mistura os dois, né? mistura tudo, se falar a verdade. Deixa descansar por mais uma hora. Aí vocês podem colocar no bufador para aplicar nas suas plantas. Pode aplicar no final da tarde sobre toda a planta. Nas, principalmente nas folhas mesmo, borrife bem toda a sua planta. Como eu falei para vocês, gente, eu vou deixar a dica para vocês, prevenir todas essas doenças, todos fungos, né? principalmente fungos, né? seria com prevenir fungos em suas plantas. A primeira dica seria, tem que comprar planta saudável, você tem que ter um local aí onde vende, o viverista, Vocês tem que conversar com ele, tem que ir lá e sempre comprar uma planta boa não adianta querer comprar planta de terceira aí, que vai dar problema. Ter espécie que tenha menos propensa a ganhar fungos. Outra, manter o local das plantas sempre limpo, sem erva daninha. Erva daninha é mato, sem mato, sem estar tá limpa. Importante verificar as plantas que estão recebendo luz adequada. Né? Tem planta que gosta de tanta de, de luz tem planta que já não precisa de tanta luz. Porque planta que pode ficar dentro de casa não tem problema nenhum. O mais importante, gente, confirma se a terra está drenando a água corretamente. Tem muita planta que eu vejo invada, aí você coloca o dedo, está mais duro que o tijolo. Então, tem, tem que estar drenando a água, senão não desenvolve também. Não deixar a água parada, não encharcar demais. Prestar atenção se você está sendo bem ligado corretamente. Molhar as plantas durante a parte da manhã para que a água possa ser absorvida durante o dia. Outra dica importante, espaço entre plantas. Bom, gente, era isso que eu tinha que passar para vocês. Quem gostou aí, sempre estou sempre pedindo, se inscreva no canal, deixe um joinha, comente. E até um dia, gente. Fica todo mundo com Deus. Até outro dia.